Esse formato é mais um projeto criado pelo produtor de mídias publicitárias, Cesar Felizbino, com a intenção de propagar a cultura e a luz que o saber traz. A questão abaixo foi criada pelo Dr. Carlos Baema, o qual nos entramos em contato com ele via e-mail confirmando a veracidade do seu conteúdo. O mesmo nos retornou que sim, até sua secretária por via WhatsApp nos informou que essa matéria saiu em uma época na revista Veja. Então vamos às informações. Aos 30 anos, você tem uma depressãozinha, uma tristeza meio persistente. Prescreve-se fluoxetina. A fluoxetina dificulta seu sono. Então, prescreve-se clonazepam, o rivotrio da vida. O clonazepam deixa meio bobo ao acordar e reduz sua memória. Volta ao doutor. Ele nota que você aumentou de peso. Aí, prescreve-se butramina. A sibutramina o faz perder uns quilinhos, mas lhe dá uma taquicardia incômoda. Novo retorno ao doutor. Além da taquicardia, ele nota que você, além da batedeira no coração, também está com a pressão alta. Então, prescreve lhe losartana e atenolol, este último para reduzir sua taquicardia. Você já está com 35 anos e toma, fluoxetina, clonazepam, sibutramina, losartana e atenolol. E, aparentemente adequado, um polivitamínicos é prescrito. Como o doutor não entende nada de vitaminas e minerais. Manda que você compre um polivetamínico de azeite da vida, que para muito pouca coisa serve. Mas, na mídia, Luciano Huck disse que esse é ótimo. Você acreditou e comprou. Lamento. Já se vão 350 reais por mês. Pode pesar no orçamento. O dinheiro a ser gasto em investimentos e lazer, escorre para o ralo da indústria farmacêutica. Você começa a ficar nervoso, preocupado e ansioso. Apesar da fluoxetina e do clonazepam, pois as contas não batem no fim do mês. Começa a sentir dor de azia. Seu intestino fica preso. Vai a outro doutor. Prescrição. omeprazol mais domperidona mais laxante natural. Os sintomas somem, mas só os sintomas, apesar da escangalhação que virou sua flora intestinal. Outras queixas aparecem. Dentre elas, uma é particularmente perturbadora. Aos 37 anos. Apenas, você não tem mais potência sexual. Além de estar broxando com frequência, tem pouquíssimo esperma e a libido está embaixo dos pés. Para o doutor da medicina da doença, isso não é problema. Até manda você escolher o remédio, se o Danafil, tadalafil, lodenafil ou vardenafil, escolha por pim-pam-pum. Sua potência melhora, mas, como consequência, esses remédios dão uma tremenda dor de cabeça, palpitação, vermelhidão e coriza. Não há problema, o doutor aumenta a dose do Atenolum e passa uma Neosaldina para você tomar antes do sexo. Se precisar, instila um remedinho para seu corrimento nasal, que sobrecarrega seu coração. Quando tudo parecia solucionado, aos 40 anos, você percebe que seus dentes estão apodrecendo e caindo. Entre nós, é o antidepressivo. Tome grana pra gastar com o dentista. Nessa mesma época, outra constatação. Sua memória está falhando bem mais que o habitual. Mais uma vez, para seu doutor, isso não é problema. Gubiloba é prescrito. Nos exames de rotina, sua glicose está em 110 e seu colesterol em 220. Nas costas da folha de receituário, o doutor prescreve metformina mais simvastatina. É para evitar diabetes e infarto, diz o cuidador de sua saúde. Aos 40 e poucos anos, você já toma fluoxetina. Clonazepon, Losartana, Atenolol, Polivitamínico de AZ, Omeprazol, Domperidona, Laxante Natural, Sidenafil, Vardenafil, Lodenafil ou Tadalafil, Neosaldina, ou neusa, como chamam, Genquigubiloba, Metformina e Simvastatina. Convenhamos, isso está muito longe de ser saudável. Mil reais por mês. E sem saúde. Entretanto, você ainda continua deprimido, cansado e engordando. O doutor de novo. Troca fluoxetina por duloxetina, um antidepressivo mais moderno. Após dois meses você se sente melhor, ou um pouco menos ruim. Porém, outro contratempo surge, o novo antidepressivo faz urinar demoradamente com jato fraco. Passa a ser necessário levantar duas vezes à noite para mijar. Lá se foi seu sono, seu descanso extremamente necessário para sua saúde. Mas isso é fácil para seu doutor, ele prescreve tansulosina. Para ajudar na micção, o ato de urinar. Você melhora, realmente, com tudo. Não ejacula mais. Não sai nada. Vou parar por aqui. É deprimente. Isso não é medicina. Isso não é saúde. Essa história termina com uma situação cada vez mais comum. A derrocada em bloco da sua saúde. Você está obeso, sem disposição, com sofrível ereção e memória e concentração deficientes. Diabético e pertence com suspeita de câncer. Dentes, nem vou falar. O peso elevado arrebentou seu joelho. Um doutor cogitou até colocar uma prótese. Surge na sua cabeça a ideia maluca de procurar um cirurgião bariátrico, para reduzir seu estômago e um psicoterapeuta para cuidar de seu juízo destrambelhado. É aconselhado. Sem grana, triste, ansioso, deprimido, pensado em dar fim à sua minguada vida. É. Doente, muito doente apesar dos remédios ou por causa deles. Ponto. Dr. Carlos Baima, internista, terapeuta complementar. Número de registro: CRM/CRP/CRO CRM 9209. Endereço: Avenida República do Líbano, 251, Rio Mar, Tradi Center, Torre A, Salas 1713 1714, Recife, Pernambuco. watts